Salve, assadores! Bem-vindo ao Sábado na Brasa! Hoje nós vamos fazer um review do nosso Smoker Tiger 100. Bora lá? O nosso Smoker Tiger 100 é o nosso primeiro defumador voltado mais para o uso profissional. Então Tiger 100 é o nome que foi dado a ele. Uh, se refere a um tanque de guerra da Segunda Guerra Mundial, um tanque alemão e toda a linha de nossos smokers Uh, voltados para uma linha mais profissional então eles vão receber nomes de tanques de guerra porque isso aqui é a verdadeira máquina de combate bom, e nosso smoker aqui vocês olhando vocês devem estar falando bom desenvolver o um modelo offset porém nosso smoker tem um diferencial ele funciona tanto no modo offset como no modo reverse flow para isso é muito simples a gente tem aqui a nossa chaminé que ela é ela é parafusada nessa lateral então para transformar ele no modelo reverse flow, a gente vai soltar uh, esse lado da chaminé, vai tirar essa placa e fazer a inversão do lado. Entendeu? Aí dessa forma a gente tem o um modelo Reverse Flow. E ainda a gente tem as placas evaporativas, as placas detectoras, tá? Que no modelo offset, vamos abrir aqui e mostrar para vocês ela acompanha uh, essa placa perfurada, tá? Se o cliente quiser utilizar ou se quiser utilizar naquele modo de defumador mais a raiz, acaba não utilizando, mas tem opcional de utilizar e no modelo Reverse Flow, então a gente tem as placas defletoras, tá? Elas fechadas para a gente fazer a o fluxo de fumaça entre da nossa Firebox, vai fazer o retorno e saindo aqui na chaminé, sendo um Pitch tanto no modo Offset como Reverse flow aí depende das uh, características que o cliente quiser utilizar. Bom, vamos falar um pouquinho agora da nossa chaminé, que também é muito, muito importante aqui no desenvolvimento do Pitch. Então a gente tem um sistema aqui, onde a chaminé ela tem essa peça aqui, que ela, ela pega uma abertura de quase toda a lateral aqui do do defumador, dessa forma a gente evita que tenha alguns pontos mortos que, onde a fumaça não tem muita circulação. Então aqui ele faz uma captação de toda a fumaça, tanto a que vem de baixo aqui, quanto a que vem aqui da lateral, ela vai afunilar e vai para aqui, para nossa, efetivamente, aqui é a nossa chaminé. Outro ponto muito importante, nosso controle de fluxo de, de saída de fumaça, ele é feito sempre nessa altura aqui. Entendeu? Então ele tem um sistema de borboleta aqui, então ele vai estar tá aqui aberto, fechado. A nossa chaminé, está tá indo um padrão de fábrica, com 60 centímetros de altura. Mas se por acaso você tem um residencial, uh, ou até mesmo profissional, na verdade, mais um profissional, e quiser jogar essa chaminé para cima do telhado, evitando que essa fumaça aqui, ela seja uh, lançada aqui nessa altura, a gente tem a possibilidade de tu comprar um adicional com esse tubo até três, quatro, cinco metros aí de altura. Lembrando que conforme aumenta a altura de do, do chaminé, maior vai ser a mais fumaça, ele vai puxar do pitch. E aí você vai ter que fazer um controle aqui do fluxo na borboletinha que ela sempre está na mesma altura. Outro detalhe muito importante, a gente tem um chapéu-canhão. Esse chapéu-canhão evita que entre água no pitch, tá? Ele tem uma, um chapéuzinho ali. E essa parte lateral aqui evita que os dias com muito vento influencie diretamente no funcionamento do pitch. Porque ele, o vento vai bater aqui, ele não vai deixar com que esse vento entra por cima aqui, porque aqui ela tem o chapéu, né? E acontece um refluxo da fumaça, prejudicando aí o nosso processo de fumação. Vamos continuar falando um pouco ainda sobre o fluxo de fumaça, mas agora vou falar da entrada do, da fumaça no nosso pit. Nosso pit tem duas entradas de fumaça. Uma é a frontal e outra uma entrada lateral aqui. Para aqueles dias de fumaça onde o vento está tá vindo numa direção a gente não precisa virar o pit, então a gente consegue fazer esse controle. Às vezes na frontal, às vezes na lateral, e às vezes precisa de um fluxo maior, consegue abrir as duas entradas de ar, tá dando um fluxo muito bom no processo de defumação do nosso smoker. Continuar ainda na nossa firebox aqui, Vou mostrar para vocês como que é a nossa firebox internamente. Então a gente tem esta cesta de fogo, tá? Essa cesta ela evita que o carvão entre em contato direto com a chapa do firebox, que é uma das áreas onde o kit onde ele é mais. a tem maior degradação. Então tem essa cesta de fogo, a gente faz o fogo aqui dentro. tá? Se precisar puxar essa gaveta, gaveta para fora, para deixar pegar um fluxo maior de fumaça, ou até mesmo quando a gente começa o processo de fumação, consegue fazer ele todo fora do de pitch e depois só joga a gaveta para dentro. E aqui embaixo a gente tem ainda uma gradezinha, tá? Que é para deixar que apenas uh, a brasa ali, a fuligem quando ela, o carvão queimou todo, a gente faz a limpeza do pitch, vai cair embaixo, aí tem essa gaveta aqui. Tira a gaveta, faz a limpeza do pit e segue no nosso processo de defumação. Bom, aqui eu vou mostrar um pouquinho a nossa cesta, tá? Essa cesta aqui é a nossa cesta de teste, tá? A gente acabou só fazendo uh, umas aberturas aqui, né? Só pra aumentar um pouquinho de fluxo de fumaça. Mas no pit agora, os que vão ser fabricados, essa cesta era toda perfurada, tá? Semelhante à perfuração que a gente tem na placa depletora do, do modo offset, tá? Pra deixar com toda a fuligem aqui. Todo braseiro após ele queimar ele já cai diretamente aqui nessa parte de baixo ali para fazer a limpeza do pit de forma bem efetiva. Continuando aqui falando da parte externa do nosso smoker, então ele tem dois termômetros, tá? Um na direita, um na esquerda, na esquerda para a gente fazer o controle ideal aí da temperatura interna do nosso pit, principalmente no modelo offset, onde a gente tem uma variação de temperatura maior e para saber qual que é a diferença. Uh, de utilizar o modelo Offset ou Reverse Flow, a gente está preparando um vídeo bacana aí, mostrando na prática quando você vai utilizar o modelo Offset, quando você quer utilizar o modelo Reverse Flow, né? Então, estamos preparando esse vídeo logo, vamos disponibilizar para vocês. Ainda aqui nós temos, isso aqui é padrão de todos os pits, né? Tabinha de apoio, tá? Para botar o que tu precisa aí, necessário ela, quando tu não usa, pode descer ela. E aqui embaixo a gente tem ainda, então para limpeza desse pit aqui, a gente tem aqui nosso baldinho, Tá? com a saída aqui da, do coletor de gordura aqui. Falando um pouco agora sobre o nosso carrinho aqui de apoio, a gente tem duas versões do nosso pit. Uma é esse aqui, onde ele tem as rodas, as rodas da frente, elas são giratórias e contém o um sistema de freio. E tem a versão também de utilizar esse pit numa bancada, a gente tem esse carrinho um pouquinho menor e você não vai ter, obviamente, as rodas, mas você consegue botar numa bancada aí que você vai utilizando aí para a sua deformação. Outro detalhe importante que a gente tem, dá uma olhada no acabamento desse pitch. Então, ele tem um sistema diferente da maioria dos pitchs do mercado, onde a gente tem a vedação de forma interna, permitindo aqui um acabamento perfeito uh, na parte visual do teu pitch. Vou mostrar aqui como que é a parte interna, então. Ele tem esse sisteminha aqui, ó, que a chapa vai bater aqui, evita aí que saia um fluxo de fumaça, né? que a fumaça vaze e dá um acabamento perfeito na parte externa. Agora vamos falar um pouquinho sobre as grelhas? As pits tem três grelhas, tá? Elas têm a medida de 49 por 92, tá? São todas as grelhas do mesmo tamanho. E esse é um dos diferenciais do pit hexagonal. Uh, que a gente pode fazer a mudança das grelhas, tá? Pois elas são todas do mesmo tamanho. Então, no caso de precisar, a gente tem a possibilidade de estar tá invertendo essas grelhas. Para quem tra trabalha com hamburgueria ou cortes baixos, a gente ainda tem a opção de colocar mais duas grelhas adicionais aí, aí na hora de fazer a compra do seu pitch, é só solicitar para um dos nossos revendedores para fazer essa alteração. Alteração bem simples, que aumenta a produtividade e a capacidade do seu defumador. E finalizando, o nosso pitch, uh, ele tem uma pintura eletrostática na parte da câmara de defumação. Tá? A pintura eletrostática, para quem não sabe, é a mesma pintura que vocês utilizam em carros de vocês. Tá? Como a câmara de defumação, ela trabalha em uma temperatura baixa, né, até 180 graus, 200 graus, então a tinta eletrostática ela suporta essa temperatura e aqui no Firebox a gente tem uma tinta líquida daí uma tinta que vai aguentar até 600 graus Celsius, tá? por ser uma área onde ela limita um pouquinho mais de calor então, beleza rapaziada esse foi o nosso sábado na brasa, falando nossos nosso defumador, nosso smoker Tiger 100 tamo junto, semana que vem tem mais novidade, valeu!